PSD. As vagas de secretarias de todas as comissões ficaram vagas. Questão de ordem, presidente. Aceito. Faço o uso da palavra de acordo com o Estatuto Regimental. Questão de ordem, artigo 152 do Regimento, é, inciso quinto, para levantar a questão de ordem. Gostaria que fosse consignado em ata o protesto da comissão minoritária, da representação minoritária, legislatura 2021-2024, pelas razões que se seguem. O processo de construção das comissões é um processo de negociação política. A negociação política ela se dá quando se aceita que há diversidade de opiniões e posicionamentos. Nós temos tentado, desde o dia 11 de janeiro, a constituição de representatividade do conjunto das bancadas, dos partidos, de acordo com a proporcionalidade partidária, princípio constitucional, entre as comissões. Entretanto, o que houve hoje, nesse momento, nas reuniões, foi uma ação orquestrada em que, usando-se a força da maioria, buscou-se subjugar e silenciar por quatro anos a minoria nas comissões. Explico. De maneira coordenada, sem abertura para o diálogo, em reuniões nas comissões, foi votado, usando a maioria que todas as presidências das quatro comissões, repito, todas as presidências das quatro comissões fiquem nas mãos dos vereadores da situação, dos vereadores da bancada majoritária. E mais, usando a força da maioria, foi se colocado, foi se votado, subjugando a diversidade, que é um princípio democrático. Quatro relatorias em todas as quatro comissões com o mesmo grupo, a mesma bancada. De modo que uma bancada minoritária que representa um terço dos vereadores aqui presentes ficou sem nenhuma relatoria, segundo o uso da força, e nenhuma presidência com o uso da força. Isso fere claramente os princípios da democracia que são ao ouvido do contraditório. Lembrem-se, a possibilidade das mulheres exercerem o voto não se deu porque tinham maioria, mas sim pelo reconhecimento de cláusulas pétreas, de direitos fundamentais que independem de maioria ou minoria. O grupo majoritário, ao não reconhecer a existência de minoria aqui na Câmara, está usando da arbitrariedade, impondo todas as presidências e todas as relatorias ao longo de quatro anos, 2021 e 2024. Não por acaso, o bloco é constituído pelos partidos que estiveram coligados no Executivo, a atual Prefeitura de Caldas, o que gera uma situação de estremecimento ao papel da Câmara. O papel da Câmara se torna comprometido se to todas as presidências e todas as relatorias estão em mãos dos partidos que hoje governam a nossa cidade. Ora, como faremos uma fiscalização limpa? séria e tranquila se não houver abertura ao contraditório Rogo aos presentes primeiramente agradeço ao doutor Ismael que tem feito aqui assessoria jurídica ao longo desse interregno que nós estamos tentando aqui resolver, agradeço pelas orientações que o doutor Ismael está colocando aqui, enquanto assessor jurídico da câmara, né, junto ao boleta, que está aqui nos apoiando para tentar uma decisão Gostaria de rogar aos nobres vereadores que tentemos, com cabeça fria, no dia de amanhã, realizar uma reunião informal entre os nove vereadores e buscarmos um consenso que permita que se garanta a proporcionalidade partidária com relação à quantidade de presidências e à quantidade de relatorias. Sendo mais matemático, o bloco minoritário, pela sua proporcionalidade, deverá ter duas ou uma presidência. Isso podemos discutir. E o bloco minoritário precisará ter duas ou uma relatoria, enquanto que o bloco majoritário terá duas ou três presidências e duas ou três relatorias, para que a proporcionalidade fique garantida que tenhamos ou, para o bloco minoritário, uma presidência e duas relatorias, ou, para o bloco minoritário, duas presidências e uma relatoria. Desta maneira, garantiremos nas quatro comissões a proporcionalidade de um terço dos vereadores e dos votos das eleitoras e dos eleitores que nos apoiaram. Deixamos registrado aqui em ata que, por conta da compreensão que tivemos de que não estava havendo justiça no processo, os senhores João do Cavaqueiro, Hélder Júnior e Daniel Tigre, não pudemos, tamanha arbitrariedade, assinar as atas desse movimento orquestrado que fere, fere a democracia, fere a diversidade na nossa querida caldas e na casa do povo, que precisa dar voz e precisa contemplar todos os setores da sociedade de forma justa, fraterna e dialogada. A política se faz com todas e todos cedendo um pouquinho do lado e não com o uso da força bruta para imposição generalizada. Termino a minha colocação para a população que aqui esteja assistindo e para os novos vereadores representados pelo excelentíssimo presidente Rafael Ferraz, gostaria de fazer o requerimento verbal das imagens das câmeras no dia 8 de janeiro de 2021, entre 4 da tarde e 7 da noite, para que possamos ter acesso enquanto vereadores, tanto quanto é de nosso direito. Agradeço a todos e todos e rogo para que nós consigamos construir um ambiente democrático de construção em que os acordos sejam feitos, em que todo mundo perde um pouquinho, de maneira construtiva, por caudas e não por um grupo. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente.